Acordo todos os dias, no mesmo horário, no meio da madrugada. O que será que pode ser isso? Olá, ouvintes do Espaço Família. Estamos aqui para mais um momento de informações da psicologia para você e a sua família. Escuto inúmeras vezes, já escutei lá no meu consultório e com várias pessoas que acordam, Sempre no mesmo horário, no meio da madrugada. Mais ou menos entre duas, três horas da manhã, alguns às quatro. Será que isso também acontece com você? E por que será que isso acontece com nós de forma tão repetida? Então, a gente vai ver que isso acontece com várias pessoas. Há pesquisas que demonstram que em torno de 35% da população é, acorda no meio da madrugada três vezes por semana. Né? E isso pode estar relacionado a, desde a questões comportamentais, de saúde e também psíquicas. Então, a gente pode ver que o que pode influenciar são desde é, questões de uso de medicação, é, o nosso padrão urinário, então, sempre o mesmo horário de ir ao banheiro, é, a influência que as medicações trazem né? Nos, no, nos horários que nos dão mais sono depois que passa começa a passar o efeito da medicação é, nos reduz o sono ali a flutuação de açúcar no sangue que também nos faz despertar a questão alimentar então dependendo do que eu como antes de, de dormir pode influenciar para isso desde a própria questão do padrão do sono, entre aquele sono mais leve e o sono mais pesado. Então, a gente pode ter nesses horários um sono mais leve e aí, por isso, a gente acorda com maior facilidade aos estímulos externos. Então, qualquer barulho, qualquer questão externa me facilita, porque estou numa fase do sono mais leve. A própria questão da insônia pois a gente vê que a insônia não é apenas a dificuldade para dormir, mas é, também a dificuldade de permanecer no sono. Né? Então, acaba acordando no meio da noite e aí tem a dificuldade de retomar o sono. Também vemos como é, um influenciador a própria questão do estresse da ansiedade e da depressão, né? Então, algo que acaba se tornando recorrente aí na nossa fala a partir da, da psicologia, né? É, porque eles fazem, então, influencinho para que a gente acabe acordando na madrugada assim, né? É, pois o nosso cérebro, ele está em funcionamento, em constante funcionamento ali. É, e aí o nosso cansaço mental é, acaba fazendo aí com que a gente acorde nesses momentos dos sonos mais leves e a gente acaba tendo dificuldade de retomar o sono pois fica pensando lá nos problemas né quem não né? quem nunca acordou no meio de madrugada ficou pensando nos problemas que tinha para resolver né? então esse excesso de cobranças excesso de atividades pensando muito no que vai no que tem para fazer é, ou no que já aconteceu na vida né? então isso faz com que a gente permaneça e às vezes vá desenvolvendo um padrão onde toda noite o nosso organismo acaba reagindo da mesma forma. É, e aí então o que eu preciso ou posso fazer para trabalhar com isso, né? para lidar é, e resolver esse problema? Na maioria das vezes ele não acaba sendo prejudicial. Mas vai depender da sua avaliação. Se você percebe que é, acaba tendo uma noite mal dormida, onde não descansa, onde você já levanta exausto, porque permaneceu esse período acordado, ou acaba amanhecendo acordado por consequência de se despertar no meio da madrugada. Então, se você vê que há um prejuízo para você, é importante buscar ajuda. Seja uma ajuda médica, que vai verificar aí essas questões mais biológicas, que vai te indicar aí, talvez, para uma medicação ou para um tratamento mais adequado. Talvez a gente verificar as questões é, da nossa higiene é, antes de dormir. Né? Higiene enquanto cuidados, cuidados com o uso de, de celular, assistir televisão, uma comida pesada. Então, a gente chama de higiene do sono. Então, como eu me preparo para isso? E se o meu caso for lá, o estresse, a ansiedade, a depressão, a ajuda psicológica também pode te ajudar para que a gente vá resolvendo as situações que é, estão desencadeando, então, essa ansiedade, esse estresse e essa depressão também, tá ok? Se precisar de ajuda, procure, se tiver dúvidas, se quiser falar comigo, me procure lá no direct do meu Instagram, psicóloga Gisele Fux que estarei à disposição a conversarmos e tirarmos dúvidas, se assim tiver. Tá ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!